Olá, tudo bem? Vamos lá. Você acabou de adquirir um curso no Portal da Arquiteta. Como fazer para estudar o curso que você adquiriu? Bom, você pode ter adquirido o curso de três maneiras. Cartão de crédito, é, débito ou boleto. No cartão de crédito ou débito, uma vez que ele processa automaticamente, o curso já vai estar disponível para você. No formato boleto, você vai ter que esperar compensar o pagamento do boleto. E quando isso acontecer, o portal envia para você um e-mail dizendo que o pagamento do boleto foi foi é, está aprovado. E logo em seguida você já vai poder estudar. Quando você faz o pagamento do cartão de crédito é imediato. Bom, pessoal, é o seguinte, o, prestem muita atenção. O mesmo e-mail que você usou, o mesmo login que você criou no portal para adquirir o curso, é o mesmo que você vai usar para logar, para você entrar, olha em cima à direita aqui, entrar no portal para poder estudar o seu curso adquirido, tá? Então olha só, aqui está deslogado, vou clicar em entrar, então lembre, você, aqui é o seu login e a senha que você usou para adquirir o curso, tá bom? Não tem como adquirir curso se você não criar um, um usuário e senha e você fazer a compra normalmente. Então fez a sua compra você coloca o usuário e senha. Se você perdeu sua senha, você clica aqui, tá? que ele vai mandar um e-mail para você, para você recuperar a sua senha. tá? Se você já sabe, você coloca aqui de entrar. Lembrando, o, o portal manda 100% de certeza os e-mails tá? de compra e confirmação de pagamento. Verifique a sua lixeira, a caixa de spams, porque, o, ou até se você não escreveu sem querer o e-mail errado, tá? Porque como é tudo automatizado, ele manda 100% esses e-mails. Vocês precisam checar o e-mail, tá bom? Bom, entrei aqui. Uma vez que eu entrei, você vai vir aqui, ó, em perfil, ó, em cima direito, ó, perfil. Independente do curso que você adquiriu, ok? Você vai vir aqui em perfil. Por quê? Porque aqui vai estar tá o perfil seu, do usuário, tá? E dentro aqui do perfil... Olha só, você vai ter aqui, ó, cursos adquiridos. Aqui eu tenho cursos autorais porque, nesse exemplo, eu sou professor de alguns cursos aqui. Então, o que você vai vir aqui? Você vai vir aqui em cursos adquiridos. Clicando aqui em cursos adquiridos, você tem aqui os cursos que você tem, tá bom? Que você tem. E aí é fácil, basta você clicar aqui em cima do curso, tá? Tá? E você já vai ser direcionado na página do curso que você adquiriu. Clicando, você vai descer e vai vir aqui ó, na aba aulas, tá? Então, o curso já está pronto, ele está todo gravado já na aba aulas. E agora está fácil, tá? Basta você vir aqui e começar a estudar. Lembrando, todos os cursos têm aqui o conteúdo do curso e o contato do professor, tá? Então, precisa imediatamente vir na, prim na primeira aula, no primeiro conteúdo, baixar os conteúdos, tá faça o cadastro no Telegram para você entrar no grupo do seu curso, fez isso, baixou tudo, então aí você começa a estudar as aulas, tá? Muito simples, você vai clicar na aula, vou pegar qualquer uma de exemplo aqui, entrei aqui em uma de exemplo aqui, tá? E é simples, basta você dar play aqui, Vou baixar aqui, tá? E pronto. Você pode dar tela cheia aqui, olha só. Ele vai dar tela cheia para você estudar. Clicando aqui, volta. Acabou a aula? Aqui na sua esquerda, tá? Você só vai clicando aqui nas outras aulas, olha só. E vai estudando, tá? Reforçando, as aulas são suas para sempre. Você estuda no seu ritmo, tá bom? E nunca esqueça que sempre no começo das, do, dos cursos a gente tem aqui o conteúdo e o contato Tira Dúvidas. Tá bom É simples assim, reforçando, verifique seu e-mail tá? para você ter o número do seu pedido tá? e, e para você acompanhar o, o, o, o, o, seu, o seu pedido, seja ele por cartão de crédito ou seja por boleto. Tá? O portal sempre vai avisar, tá bom? É isso pessoal, valeu, bons estudos!